Em 1986, era lançado para o Famicom Disk System um jogo revolucionário. Uma aventura que conquistaria tanto japoneses quanto ocidentais. Em proporções épicas. E isso até hoje. E tudo começou com esses disquetinhos aqui. Legend of Zelda. E aqui no Japão era para ter só o Legend of Zelda em disquete. E aliás, dos jogos de Disk System, esse é o mais popular e mais fácil de se encontrar. Não é tão baratinho assim, mas Legend of Zelda é bem fácil de encontrar por aqui. Pro System, né? E por que eu tô falando Pro System? Porque um ano depois, em 1987, foi lançado Legend of Zelda no Ocidente, já no formato em cartucho. No entanto, existe uma versão de Legend of Zelda em cartucho para o Famicom, essa versão aqui, e é uma das versões mais raras do jogo. Vai por que, que é raro é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje e também vamos ver o que, que tem dentro do cartucho todos os papéis e manuais que vinham no cartucho e no disquete então bora <risos> Para você entender a história, eu preciso te mostrar esses disquetes. Por um período de tempo, a Nintendo deixou de produzir cartuchos aqui no Japão. Produzindo apenas disquetes para o Disk System. E isso tudo aconteceu por causa da crise do silício que aconteceu nos anos 80. Essa crise tornou os componentes eletrônicos muito caros. Por isso, a Nintendo decidiu fazer disquetes. Que era uma forma mais barata do que os cartuchos. Esses discos aqui tem uma grande vantagem, o preço. Eles eram bem mais baratos. E você podia, por causa desse disco interno dele, era possível gravar outros jogos. Havia dois tipos de disquete, esse da cor azul e esse da cor amarela. Não era bem via de regra, pois tinha tanto amarelos quanto azuis regraváveis também. Quer dizer que não vinha um jogo dentro ir em alguns pontos de venda e apenas escolher o jogo e ser gravado na hora nesse disquete. Mas tinha um problema também. Qualquer um desses disquetes poderia ser gravado um jogo por cima. Esse Esper Dream, por exemplo, se você já tivesse jogado ele e já tivesse enjoado, você podia ir em um desses quiosques e simplesmente apagar o jogo ou gravar por cima outro jogo. E aí você tinha a capinha de um jogo, mas dentro dele internamente era outro jogo completamente diferente. Isso, claro, foi um problema. Apesar de você ter que pagar para gravar os jogos nesses quiosques, é muito complicado hoje, porque muitas vezes você pega um jogo de Disk System e tem outra coisa lá dentro. E muitas vezes é um jogo tipo Castlevania, e quando você coloca no aparelho, vai ver, é um jogo inexpressivo. Outro problema que a Nintendo enfrentou com isso foi a pirataria. E olha que eu sempre falo que pirataria não teve no Japão, né? Mas nesse caso teve uma pequena escala Mesmo o Disque System tendo alguns apetrechos de segurança Você está vendo o nome Nintendo aqui? Cada letra tem uma ranhura diferente Essa ranhura, essa profundidade de cada letra Era exatamente o modo de segurança Mas convenhamos, né? isso não era uma segurança tão boa assim Aí juntava todos os problemas Uma trava de segurança bem falha Esses disquetes dos Disque System serem disquetes simples Iguais aos comuns e se poder gravar um jogo em cima do outro. É lógico que os disquetes estavam com os dias contados. E foi o que aconteceu. A crise do silício passou. E os componentes eletrônicos voltaram a ser acessíveis. E a Nintendo voltou a produzir cartuchos. Só que aqueles jogos que eram produzidos em disquete. Permaneceram em disquete. Mas a Nintendo pegou alguns jogos mais clássicos. E fez uma reedição em cartucho. Uma dessas reedições. Foi Legend of Zelda. No entanto, quem queria jogar o game já tinha em disquete. Então se vendeu poucas cópias. Por isso que Legend of Zelda em cartucho de Famicom. É um jogo tão raro de se encontrar. Esse aqui que vocês estão vendo na minha mão. Foi algo que eu encontrei em uma loja. Em um hard off. E eu fiquei impressionado. Porque ele não estava caro. E ele está como novo. Olha aqui a parte de trás para vocês verem. E agora que vocês conhecem a história desse game fantástico que está na minha mão. Vamos ver o que, que vem dentro dele. O manual. E vocês veem que o manual tem muita coisa. Né? E o manual além de tudo ele é colorido. Num papel coucher de gramatura bem alta. Olha, Mostrando aqui para vocês. Ele tem muita informação do Legend of Zelda e a capa dele é exatamente a mesma ilustração do disquete. Vou mostrar aqui do lado aqui, ó. Opa. Aqui. é a mesma ilustração do disquete. Vocês veem que ele, no cartucho eles colocaram até o número 1 para não confundir com Legend of Zelda 2, né? Ou, ou qualquer outro jogo. Além do manual, vinha esse papelzinho aqui. Que é, olha só, olha só, o mapa, deixa eu colocar mais para trás aqui, o mapa do game, de um lado e do e do outro lado, além dos itens, as explicações do jogo, legal demais. Vocês veem que a parte da frente tem a imagem do Link de frente. E a parte de trás a imagem do link de costas. Também vem um papelzinho. Vocês veem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa, essas letras aqui, ó. Do lado. Aqui não está focando. Não tá focando. É, isso aqui, ó, é Nintendo. Papelzinho de energia que venha em todos os jogos. Inclusive nos jogos é, de Super Famicom vem o mesmo papel. É exatamente esse. Finalmente vamos para o game. Para o jogo, para o cartucho. Olha só, ele está no plástico aqui está brilhando zero mesmo. Que incrível, hein? Para um jogo de quase 40 anos, está sensacional. Olha só. Parece que saiu da loja. E vocês podem ver que é muito mais legal que o disquete. Olha só. No disquete, só vinha o disquete. Dentro não tinha nada de manual ou qualquer outra coisa Até porque o espaço físico dessas caixinhas do Disk System Era bem reduzido, né? era bem pequeno Tá aqui um do lado do outro, Legend of Zelda em disquete E Legend of Zelda em cartucho Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês É que o disquete era igual a um disquete comum Ele tinha lado A e lado B Então ele podia ter um jogo no lado A e um jogo no lado B no caso de Zelda, tanto o lado A quanto o lado B era a Legend of Zelda. Uma curiosidade é que o jogo original é de 1986. Já esse cartucho foi produzido em 1992. Uma diferença bem grande das datas, né? Mas e aí? Eu quero saber de você.